Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Esses dias atrás eu consegui uma faca dessa daqui, mano, uma carambite Doppler, uma das melhores facas do CSGO, principalmente pra quem tá começando a investir. É um item bom, é um item que sempre sobe de preço e hoje eu vou fazer o seguinte com essa carambite Doppler aqui, mano. Eu não tirei ela do meu inventário, na verdade ela tá dentro do inventário aqui do Skin Club, uma faquinha muito top, dentro de um site muito top. Só que hoje eu vou fazer doideira, mano, em vez de tirar essa faca aqui, eu vou vou vendê-la, na verdade já tá vendida 938 dólares, que a gente vai usar pra fazer doideira, mano olha só, tem umas outras facas mais maneiras do que a Karambit Doppler, que eu tava e tal, então eu vou fazer o seguinte, mano a gente vai tentar pegar alguma dessas skins aqui bem insanas do upgrade, só não posso e não vou ripar, mano, mas eu vou olhar aqui apenas as caixinhas mais caras, tá ligado? A gente tem faca de Karambit, ô oh, louco, uma caixa que só vem Karambit, outra caixa que só vem M9, isso aqui é divertido, tem também a caixa que só vem luvas, que só vem facas que vem um monte de skin E tem essa, mano Eu fiquei muito curioso Pra essa caixa fantástica De 777 dólares, velho Eu vou ter que abrir uma dessa caixa Pra matar minha curiosidade, mano Deixa eu ver a skin mais cara E a skin mais barata Bom, pode vir aqui Uma Butterfly Marble Fade De 2.300 dólares Que é muito bom E a skin mais barata É essa AK Fire Serpent De 517 dólares Bom, se eu for abrir essa caixa Vai me sobrar só uns cento e poucos dólares no site Então antes eu vou fazer o seguinte, mano, eu acho que eu vou abrir uma caixa de carambites. Acho que uma caixa de carambit vai ser interessante, porque só pode cair Carambit, né, mano? Bom, tem umas carambits que são muito interessantes, que são muito boas. Vai ser difícil perder dinheiro nessa caixa, mano, pelo que eu tô vendo aqui. Então eu vou começar com uma caixinha dessa. E aí a gente vê o que que a gente faz. Porra, só não pode cair essa safari mesh, mano. Agora que eu percebi que, meu Deus do céu, só para... Ah, safari mesh... Gostei dessa caixa. É uma grandíssima chance de cair a Safari Mesh e uma chance pequena de cair outro tipo de carambite. Mas tudo bem, não perdi quase nada. Então as caixas que me interessam mais são essas daqui, velho. Essa Diamond Skins, eu vou abrir ela uma vez. Eu espero que caia alguma coisa muito boa, nela, tem também muitas skins fodas, mano. Meu Deus, velho. Pandora, Pandora. Ai, boa, velho. Boa, mano. Aí sim, velho. O Pay de nível aqui no Skin Club, né? Então eu ganhei aqui uma caixa grátis. Vamos abri-la, vamos abri. -la. Dá pra gente aí uma skinzinha boa Pô, oh, essa caixinha aqui, top, hein Você é humilde, eu vou pedir a Desert Eagle Print Stream pra caixa Manda pro pai uma digozinha Print Stream Vamos, vai Passou elas ali digo Print Stream Vamos que vamos Ah Veio uma algo de 3 dólares. Mas, mano, estou com lucro, né, velho? Porque, ó, peguei a Fariserpt, dessa vez eu me dei muito bem, só que eu fiquei com vontade é de abrir aquela caixa de 777. Faltou um pouquinho de grana aqui. Vou vender a Fariserpit, mano. Agora eu estou com 1.200 dolinhos, mano. Aí sim, velho, começando com um próprio insano. Eu vou ter que abrir a caixa mais cara, né, velho? Eu vou ter que abrir. É a minha caixa. Pra quem não lembra, eu fiz um vídeo no Skin Club esses tempos atrás. Eu comecei com 1.000 dólares e terminei com 930, né, que foi aquela carambite Doppler. E eu deixei pro vídeo de hoje, a doideira maior. Pra gente tentar fazer essa doideira aqui, que é abrir a caixa mais cara. Dependendo da skin que vier, eu fico. Se vier uma skin ruim, eu sou obrigado a fazer um upgrade, porque eu não vou ficar com a skin baia, né, mano? Mas, ó, me parece ter chances boas aqui de vir umas coisas insanas, velho. Vamos que vamos. Meu Deus, 770. Eu não quero nem fazer a conversão. Nossa, meu coração tá batendo mais forte, velho. 777 dólares numa caixa. Eu acho que eu nunca abri uma caixa tão cara na minha vida. Ah, não, velho. Quanto custa? Ah, não. Putz, grila, tô com mil dólares. Vai, mais uma, mano. Se vier coisa ruim, eu não vou abrir de novo, não. Vou botar no upgrade. Vai, vem coisa boa, vem faca boa. Carambite, a Kaxray é boa, não é? Baioneta Doppler. Quanto custa? 732. Putz, só mais uma vez, vai. Ai, meu Deus, três vezes, mano. Na terceira que é a sorte, né? Meu Deus, vai, vou ficar até quieto, mano. Lá vem. Pandora. A Cafori Serpent! Luva Sport Glove. vai se. Caramba! Tá velho, o que que eu fiz? agora, mano. Agora sim. Mano, ó, o Pay Level 15 aqui. Deixa eu ver os bônus, porque esse site mano, pensa num site que tem uns bônus maneiros, velho. É esse site aqui. Ganhamos caixa Asimov, caixa Red Evil, caixa Rising Fênix e ganhamos 10 dólares de chargeback, tá ligado? Igual o cartão de crédito, você vai lá Pimba chargeback. Mano, vamos abrir essas caixas grátis aqui. Começando com a caixa Asimov. Ô, oh, louco, só vem skin Azimov. Vai rolar sorteio, então. A skin Asimov que cair aqui, eu vou sortear pra vocês. Deixa um comentário aí quantas vezes você quiser, daqui 48 horas eu vou voltar nesse vídeo, vou selecionar um comentário aleatório, que vai ganhar essa maravilhosa m 4 a 4 Asimov, meu Deus de 45 dólares velho, olha só que belezinha de m 4 a 4 que pode ser sua mano, deixa comentário aí no vídeo, e ó, aqui o bagulho é verdadeiro mano, eu falo que vou fazer e faço, então pode confiar, daqui 48 horas eu vou voltar aqui, vou fixar um comentário, vou pedir o seu trade link e daí 7 dias depois do dia de hoje eu vou mandar a skin, né, quando ela já tiver liberada aqui no meu inventário. Tenho ainda essa caixa Rising Fenix Case pra abrir. Ô, oh, o Skin Club tá muito maneiro, velho. Eu já joguei nesse site aqui dois anos atrás, um ano atrás, já tinha feito doideiras, já fiz upgrade com 1% de chance aqui, já ganhei Alp The Prince. Só que agora o site tá ainda melhor, mano, porque na época que eu jogava bastante aqui, não tinha esses bônus todos, né? Então agora tem, velho. Conforme você vai subindo de nível aqui no Skin Club, você vai ganhando várias skins grátis. Caixas grátis. Eu já fiz 163 upgrades aqui. Já foi uma grana aqui no Skin Club, hein? Já abri 650 caixas aqui. Mano, se a gente for descendo, eu já abri muita caixa. E já peguei muita skin. E já tirei muita coisa pro meu inventário aqui do Skin Club. É um site que eu confio. É um site que eu já jogava nele antes deles me patrocinarem. E agora juntou o bom ao agradável, né, mano? Eu posso vir aqui no site, me divertir, ganhar dinheiro, dar skin pra vocês. E tem também o link da descrição que vocês podem usar pra ganhar 10%. De bônus no Skin Club Tem todos esses métodos de depósito aqui, ó Tem cartão de crédito, as skins de CSGO Tem o boleto também Tem o Paypal, mano Tem o Pix também, mano Acabei de descobrir aqui, ó Boleto, TED, Pix Então você pode depositar instantaneamente Receber o crédito no Skin Club É só usar essa opção aqui, ó Onde está boleto também vai ter a opção Pix Depois que você clicar aqui em Checkout E bom, agora eu vou ter que começar uma sériezinha Aqui no Skin Club, né, velho Eu ainda tenho 180 dólares na carteira E eu tenho 1.700 dólares em skins. Agora tô em dúvida se eu pego essa Vice aqui, tô dando uma olhada como é que é uma Vice Field Tested. Cara, ficou sensacional com a minha carambiche Blue Jam, mano. Mas a gente pode voltar aqui num próximo vídeo e tentar trocar uma Vice Field Tested por uma Vice Minimal Wear. Daí já vai ser praticamente sem desgaste. Ó, já localizei aqui a Vice Minimal Wear. Custa 5 mil dólares. Nossa, mano, é cara, hein? Vixe, mano. Só que é bem mais bonita, né, mano? A gente tá olhando pra uma Minimal Wear agora. Eu então, acho que é uma luva dessa que eu preciso, velho, pra dar uma alternada aí no meu inventário. Deixa nos comentários o que, que você acha que eu devo fazer. Eu vou pensar e na próxima vez que eu voltar aqui no Skin Club pra abrir umas caixas, a gente pode tentar esse desafio aí de dar um upgrade da luva Vice Field Tested pra luva Vice Minimal Wear. Eu vou ficar pensando aqui no que é melhor fazer se eu pego essa Vice Field Tested ou se eu tento trocar ela no upgrade por uma Minimal Wear, tipo essa aqui que eu tô olhando. Deixa o like no vídeo. A gente se vê na próxima. O link do Skin Club tá na descrição. É nóis. Um abraço. Falou!